O luar estava muito branco. Um pedacinho de mata aparecia longe. Dava para separar as flores azuis dos pau-terra. A vista era cansada. Tinha lido muita coisa nessa vida. E nessa hora atalhava. Ouvia tudo. O recado. Se chove. Se faz sol. Humor fala. a serração confirma. O gado espera. O tempo é quem faz tocaia. E sorrateiro avisa, a história é a mesma, embora já seja outra. Adria Leixo, sobre fotografias, de Lori Figueiró.